Oi gente, quanto tempo eu acho, não sei se vocês vão estar tá vendo esse vídeo tão rápido Eu tô no meio de assim, um tempo da minha vida em que tá acontecendo muita coisa e tá sendo difícil assimilar tudo E eu ainda vou editar, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, eu ainda vou editar o vídeo do Itachi Que, aliás, foi o desenho que eu me inscrevi em uma competição e eu acabei ganhando eu pedi para que vocês votassem e enfim não sei como eu acabei ganhando e então hoje é terça-feira deixa eu mostrar o dia para vocês hoje é terça-feira dia 12 do 10 de 2021 e eu recebi esse pacote já faz uns 4 ou 3 dias e aí eu fiz um enquete lá no Instagram esses dias, que foi justamente enquanto tava rolando toda essa, essa competição. E eu também tô editando uns vídeos pra um canal de um amigo, tô editando outros vídeos pra outras pessoas. É... Porque... Querendo ou não é o meu ganha-pão, não é mesmo? Enquanto eu não tenho o meu próprio... Ahn... Uh... Vocês entenderam o que eu quis dizer Eu espero que vocês tenham entendido Mas enfim, hoje é, vim fazer esse unboxing Meu primeiro unboxing Quem diria que eu iria fazer um unboxing No Youtube, quem diria Mas isso aqui basicamente é uma luz Que eu comprei pra ficar naquela mesa ali é, Na minha pequena mesinha Que eu gosto muito É pequenininha, mas é o bastante É uma ring light né? As pessoas falam que as blogueiras usam mas, na verdade, o que eu penso é que qualquer pessoa pode usar, né? Não é mesmo? Mas ela chegou e eu não fiz o... É... Eu não abri porque eu fiz uma enquete lá no Instagram perguntando se vocês gostariam de unboxing. E a maioria votou que sim, então eu vou fazer esse unboxing. Eu vou abrir um pouco aqui e a gente vai ver como que, como que é. Tô muito curiosa e eu preciso abrir porque se tiver alguma coisa quebrada... Eu não sei nem se vai dar tempo ainda de pedir reembolso ou pedir a troca, não sei... Vamos ver. Veio, basicamente, essas duas caixas. Essa aqui eu imagino que seja o pé que deixa estendido, né? Essa... a luz, que é essa bola aqui. E eu imagino que aqui dentro esteja justamente a luz, né? Então eu vou abrir, vou botar as duas... Vou botar tudo que tá aqui dentro, aqui, e vou mostrar pra vocês tudo certinho. É, vou deixar aí, na descrição do vídeo, o, o link aonde eu comprei. No vendedor que eu comprei, foi em um site é, que não é brasileiro, eu acho que não é, mas o vendedor é brasileiro, e isso foi muito barato, acho que dava uma promoção, eu nem lembro se eu dei cupom ou não, mas eu vou deixar aí, quem tiver interesse, né? vai ter aí na descrição, e vamos ver o que tem dentro dessa caixa. Foi isso aqui que veio A luz E esse cabo aqui Eu ainda tenho que ver direito como que funciona é, Essa luz Eu só queria abrir e mostrar pra vocês mesmo Acho que Aqui embaixo liga Aqui Diminui Eu vou ligar ali é, Eu vou montar ela A minha intenção é colocar ela aqui do lado Sabe? Colocar aqui do lado e então ela iluminar ali toda a mesa. Porque o que é que eu quero? A que eu tô usando agora é essa luz aqui. E essa luz aqui, ela é muito direcional. Ela, ela fica apontada muito pra um canto só, sabe? E a outra, ela é assim. Então, na minha cabeça, na minha... O que eu acho que vai acontecer é que se eu usar essa daqui e colocar mais ou menos aqui, assim, ela vai iluminar mais a mesa toda. E aí é até melhor de ver o desenho, ver o que eu tô fazendo no papel. E na hora de, da edição vocês também podem ver direito o desenho e o que que eu tô fazendo na folha. Essa é a minha intenção. Eu não lembro se ela tinha luz quente, que é aquela... Pra quem não sabe o que é, é aquela luz amarela. É, porque tem a branca, que é que nem essa daqui. E tem a luz amarela, que é uma luz amarela, uma, uma luz quente. Vamos ver como é que funciona isso daqui mostrar pra vocês uma montada, ligada, e vou mostrar as funções. Esse vídeo vai ser curtinho, mas eu só queria fazer... Isso aqui eu não sei a menor ideia do, do que é. é, mas vamos ver nem pra que serve, né, pra gente? Né? Tenta. Eu só queria fazer um videozinho diferente. Tem muita coisa boa aí pra fazer ainda. Eu só preciso de tempo, preciso de paciência, porque... É muita coisa, mas vamos lá, vamos, vamos, eu vou montar aqui Vou é, mostrar pra vocês ela ligada Eu não achei outro, outro carregador Então vou ter que usar isso, eu não queria ter que usar isso porque isso aqui é um pouco exagerado né? para um... <risos> pra um ring light, eu acho Eu achei, eu acho que eu não prestei atenção, mas eu pensei que ela iria poder vir mais pra esse lado Só que eu acho que na minha cabeça isso aqui ia pra cá mas tudo bem. Não tá ruim. Vamos ver se vai iluminar tudo. Gente. Eu tô em choque. Eu vou mostrar pra vocês. <risos> eu pensei que não ia ser boa. Mas é. Olha o quanto que ela ilumina a mesa. Aqui é onde liga. Foca o celular. Aqui é onde liga. Olha isso. Lógico que tá com, aquelas, com essas coisas aqui, mas... Imagina... Isso aqui, sem isso aqui, só com o papel, as minhas coisas de desenho, imagina só. E o melhor, não tem só essa luz. Deixa eu mostrar pra vocês. Pra quem não sabe, eu gravo aqui, ó. Eu às vezes ponho meu celular aqui em cima dessa... Uh, desse negócio aqui que eu esqueci o nome. E aí eu vou gravando ou então usando... É... Esse suporte que eu tô usando na mão, que é um suporte pequenininho, mas enfim. A minha intenção é que às vezes eu posso colocar meu celular ali e às vezes colocar aqui também. Só que eu precisava de uma iluminação melhor e eu acho que eu consegui, eu nem acredito. Como eu imaginei esse botão, desliga e liga, certo? Aí esse aqui menos, obviamente, diminui, ó o diminuindo. Tá vendo? Esse é o máximo que diminui. Essa aqui é a luz quente. É a luz amarela. Pra quem não sabe, isso aqui é uma luz quente. E aí eu posso aumentar. E ela vai aumentando. Eu tô achando o máximo, porque realmente tá iluminando tudo aqui. Era exatamente isso que eu queria. E esse botão aqui é pra trocar pra outra luz, a luz branca. Na verdade são três níveis Eu achei que era só dois Meu Deus O que tá acontecendo Tá, esse aqui é o branco Certo, posso diminuir Posso aumentar Essa aqui é Acho que é a luz intermediária E essa daqui é a luz quente me perdoem, mas... Nossa, olha isso. Olha que lindo. É um clipezinho de cabelo. Quem nunca tem um clipezinho de cabelo? Olha isso. Olha que incrível o que uma luz não faz. Pode ser a coisa mais besta do mundo, pra quem tá assistindo. Mas pra mim, vai fazer uma diferença. E vocês vão perceber nos desenhos, nos vídeos, isso aqui deu outra vida. Pra minha mesinha. bagunçadinha, mas é minha mesinha. E é isso. Aqui você pode colocar o salar também, mas eu vou deixar como surpresa para o próximo vídeo, que provavelmente vai ser um vídeo gravando, então vocês vão ver a perspectiva daqui. Isso aqui eu queria dizer, mas antes de dizer para você que não se inscreveu ainda no meu canal, por favor se inscreve se você quiser, como eu sempre falo. Eu faço uns desenhos, eu tento fazer o meu melhor e tento não, não ser perfeccionista ao ponto de achar que os meus desenhos não são bons. Mas é isso. E deixa eu mostrar. É, eu não sei se eu já falei, mas se você não é inscrito, inscreva se Se você gostou do unboxing, do primeiro unboxing, por favor, dê um gostei, ok? E se você quiser saber aonde eu comprei isso aqui, vai estar tá na descrição do vídeo. Mas só pra quem foi inscrito. Brincadeira, não é só pra quem é inscrito. É para qualquer pessoa, tá bom? Aqui você pode levantar. Tá vendo? Ele vai bem mais alto Eu posso até usar essa aqui a meu favor, né, pra falar um pouco mais Mas é o único que eu vou fazer Eu espero que vocês tenham gostado desse Unboxing, eu nunca fiz Mas... Eu queria muito fazer, eu tô, tão, eu tô muito cansada, eu acho que talvez não fique tão bom Esse, esse vídeo comigo falando Porque eu tô muito cansada, eu passei o dia editando E ainda vou, eu vou ver se eu consigo começar outra edição ali, ou se eu vou descansar, mas é isso é, esse foi o unboxing, eu, até a próxima, até o próximo desenho, provavelmente eu vou desenhar, o não vou dizer vai ficar <risos> para o próximo vídeo e o link do meu Instagram artístico estará no, na descrição do vídeo também. É isso, já tô falando muita besteira, Isso aqui, ele se bota no celular, não sei se vai dar meu celular, porque meu celular é um pouco exagerado, mas eu acho que dá, só tem... Ah, é só um lado, que coisa. Não sei. É. Ou não. Não sei. É isso. Até a próxima. É, vejo vocês no próximo desenho. Tem muito conteúdo que vai vir ainda. E é, me desculpem se não foi tão bom. Eu nunca fiz unboxing. Mas um dia ficou bom, né? Até a próxima. Tchau. E um beijo. <risos>